Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje trazendo aqui é, a regravação né, do tutorial da música Te Louvarei do Toque no Altar, ok? Pediram aí nos comentários é, para eu refazer o tutorial e o pedido está sendo atendido, ok? Então antes da gente ir aí né, para o tutorial propriamente dito, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, tá? ativa o sininho aí para receber as notificações, mesmo que o YouTube não entregue, né? E comenta aí abaixo de onde você está assistindo esse vídeo e que música que está tocando na sua igreja que você ainda não encontrou no YouTube, tá? Comenta aí, beleza? A cifra desse, desse louvor tá na descrição. Essa cifra é nova, então eu vou colocar assim, Te Louvarei, toque no Altar 2022, para você saber que é nova, beleza? E aí eu fiz aqui, né, mais detalhadamente, vai passando o tempo, a gente vai melhorando e tocando um pouquinho melhor, tá? Então, eu vou, me fo vou focar aqui mais na harmonia dessa vez, tá bom? Vamos lá, então? Bom, a introdução é Sol, né? Dó com baixo em Sol. Aí, Sol de novo. Dó com baixo em Sol. Fá e cai no Si bemol, tá? É, vamos para as frases, tá? Eu vou passar exatamente aqui o que eu toquei, ok? E aí... Não esquece de diminuir a velocidade do vírus, caso você achar algum grau de dificuldade aí, tá bom? Vamos lá então, primeira parte aqui, ó. Beleza? Então pega aí, ó. Ok, Aí faz, ó. Ou pode ser. Tá vendo que aqui, ó, é um... Um Dó com Sol, tá? ó? Eu vou tirar aqui o dedo do meio para cifra aparecer certinha. De novo, ó. Tá vendo? Aí faz, ó. Ok. Aí vai vir agora o outro dedilhado, vai fazer. Tá, ó. De novo, ó. Tá? Mais devagarzinho, ó. Beleza? Vamos juntar a primeira parte, ó. Aí, ó, como é que vai ficar, ó. Beleza? E aí ele vai trabalhar com muita pulsação essa música, né? Então mesmo na introdução, ó. Tá vendo? Aí repete aqui, né? Ó. Beleza? Aí vai fazer aqui, ó. Então, vamos pegar parte por parte. Primeira parte, tá, ó. Beleza, vai fazer. OK, segunda parte. OK. Vai vir para cá, ó. ó. É um Fá, né? Tá vendo? Então, ó. Ok, cai no Si bemol, tá? Então, última vez, tudo devagar, sem pausa. Ok? E aí entra a parte cantada, né? Vamos lá, ó. vai ser Si bemol, perto, quero estar, isso aqui ó, é um Mi bemol, tá? É que eu inverti ele, tá? Mas é um Mi bemol com baixinho Si bemol, tá? Ó. Então, ó, perto, quero estar, beleza? Sei cantar essa, mas eu não vou cantar, porque vocês já sabem o motivo, né? Então... Si bemol, perto, quero estar, Fá com Lá, junto aos teus pés, Si bemol, Fá com Lá, pois prazer maior não há, e aí tem uma frase aqui do Piano Nota de Passagem que faz. Tá, ó, então, você vai estar tá aqui, ó, né? É, pois prazer maior não há Vai fazer, ó Si bemol, dó Cai no sol menor Beleza? Que me render E te adorar Vou passar pra vocês isso aqui Vamos pegar só essa parte, então ó. Pois prazer maior não há Que me render e te adorar. Agora vai fazer, ó. Então, ó. Tá? De novo, ó. Que me render e te adorar. cai no nesse bemão. Viram aqui como é que é a frase? Cá em jeito, tá, tá, então lá, si bemol. Tudo que há em mim. Vocês podem tocar desse jeito, tá? Então vamos lá. Si bemol. Tudo que há em mim. Tá vendo, cai no Fá com Lá, tá, ó Tudo que é em mim Aí, ó Fá com Lá Quero Ofertar Fá com Lá Mas ainda É pouco eu sei Mi bemol com baixinho em Sol Vai cair em Sol menor de novo Vai fazer então, ó, é, cadê? Beleza? Então, só finalizar essa parte. Faço com Lá, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Agora vai ser isso aqui, ó, si bemol com baixinho em fá, tá? Desse jeitinho aqui, ó, tá? Não sou apenas servo, tá vendo aqui o acorde, ó? Na verdade, isso aqui seria aqui, ó, tá? É um mi bemol com baixinho em fá, tá? Vai fazer, ó. Não sou apenas servo, teu amigo mi... Tá vendo? Então, ó. É, si bemol com baixo em fá Mi bemol com baixo em fá Beleza? Fá E si bemol Me tornei Aí aqui, normalmente faz aqui, né? Seu amigo, me tornei Deixa eu me lembrar, é me tornei Vamos pegar isso aqui, tá? Então, ó. Seu amigo me tornei. Aí aqui a gente vai fazer o quê, ó? F... é Fá com baixo em si bemol. Mi bemol com baixo em si bemol. Tá é tudo bemol, tá? Então, ó. Seu amigo me tornei. Tá, então. Ó. Viu? Si bemol. F... Fá com si bemol Mi bemol com si bemol Aí pra fazer a passagemzinha pra voltar Você vai fazer aqui ó Tá vendo? Mi bemol com sol Fá com lá E agora a gente vai pra parte do tilovarei, tá? Só tocar finalizar final dessa parte ó. Seu amigo me tornei Aí, si bemol, ti, lou, então, ó, si bemol, ti, lou, aqui é Fá com baixo em si bemol, depois Mi bemol com si bemol, beleza? Vai ficar, beleza? Agora vai vir si bemol, não importa, Fá com Lá, tá? As circunstâncias vai assim, ser é, Mi bemol com sol, Fá com lá, ok? Vai ficar Não importa as circunstâncias, beleza? Vai fazer igual a primeira parte agora aqui, né? Do, igual eu te louvarei, só que vai ser adorarei, né? Do, então, ó, Si bemol, Fá com si bemol, beleza? Mi bemol com si bemol, então vai ficar: adorarei, tá? Mi bemol com sol, somente a ti, fá com lá, Jesus si bemol, aí vai fazer a passagenzinha, né? Tá beleza? Tarará. Tranquilo, repeti várias vezes aqui já, né? Aí volto cantando a música toda, Tarará. tá? Não tem dificuldade, é... o restante só repetição, tá? Não, não vai mudar muita coisa, deixa eu ver aqui, Aqui o que eu escrevi na cifra para ver se alguma coisa mudou aqui, mas eu acho que não. Ah, tem uma mudança assim, acabei de ver aqui. Depois que entra a bateria, vai ter uma parte aqui que é no não importa as circunstâncias. Está com a fazer, né? tilou varei. Aqui, mudou. Não importam as circunstâncias. Que aqui na primeira parte a gente vai para Fá com Lá, né? Aqui é Fá, o resto tá tudo igual, tá? Adorarei. Aí, tá tranquilão. Somente a ti, Jesus. É, aqui rola uma paradinha nessa primeira parte para voltar a fazer, né? Somente a ti, Jesus. que é igual lá no começo, né? Tá? Lá no seu amigo me tornei, a gente faz isso, né? Tá vendo? É a mesma coisa quando a gente faz somente a Ti, Jesus, tá? E o finalzinho, né? Cadê? Ah, não importa, eu adorarei somente, somente a Ti, Jesus. É a mesma coisa, tá vendo? Tá? Não tem dificuldade. Cifra tá na descrição para você baixar, beleza? E o link dos meus cursos também para você se matricular e ser é meu aluno. Tá no curso de teclado online, você vai ter o meu suporte e vai ter acesso aos grupos de aluno, tá? Com nossa comunidade. Onde o pessoal lá é, tira dúvidas, posta evolução, ok? Tem testes, avaliações, tudo mais, esperando por você, beleza? Então, é isso aí, até o nosso próximo tutorial, a gente se vê aqui no canal. Tchau!